Hoje, no dia 14 de março, é o Dia Nacional dos Animais. Esse dia foi criado com o intuito de conscientizar a população sobre os direitos dos animais e o dever de respeitá-los. Com isso, em homenagem a esse dia, a gente está num lugar muito especial aqui do município de Mafra. Estamos no abrigo de cachorros Amigo Fiel, da ONG Clube Ecológico Cão Floreira. No dia de hoje, nós temos 172 animais no nosso abrigo. Animais esses que foram resgatados nas ruas, que pessoas entregaram para nós, outros que foram retirados de residências por maus tratos. E chegamos a esse número quase o máximo que a gente já chegou. E precisamos de ajuda, pessoal. Precisamos de muita ajuda. E eu digo para vocês, só o que nós não precisamos aqui é de mais cachorros no momento. Nós precisamos de ajuda financeira, precisamos de ração, material de limpeza e precisamos de gente com o um coração bom e alma boa que adote um desses animais, que dê para eles amor, carinho, porque eles merecem sair daqui para uma situação melhor do que eles se encontram. Então, você que também ama animais, que respeita os cachorros, por favor, nos ajude de alguma forma. Você quer adotar? Nós temos à disposição todos esses animais, 172 cachorros. Alguns já idosos, outros adultos, outros jovens, outros filhotes. Temos mães com bebês retirados de casas por maus tratos. Se a gente não tivesse pego, estariam todos mortos. Do, dois casos de famílias, cadelas mães grandes e uma porção de bebezinhos. Então, para adotar, é preciso, em primeiro lugar, ter amor, ter espaço, ter sua casa toda cercada para garantir a segurança desses animais que vão ser adotados. Condições de dar uma boa alimentação, cuidados veterinários...